Eu frequentava a igreja, a Igreja Batista. E eu ia pra igreja, assim, sábado, domingo, passava o dia inteiro na igreja, porque eu participava de tudo, assim, do grupo de adolescentes da igreja. Eu cantava no coral, eu fazia curso de teclado na igreja, eu ia na escola dominical, eu participava de tudo na igreja. E era assim, acho que o centro da minha socialização mesmo, da interação, era na igreja, assim. E era um espaço onde as pessoas minimamente, e aí naquela transição pra adolescência, disfarçavam mais na homofobia. Na infância, eu era aquela famosa criança viada, assim, eu era muito afeminado, sabe? E na adolescência também muito afeminado, eu acho que a gente acaba a vida, né? A porrada vai moldando a gente, a gente vai ficando... Muita gente quando eu falo isso fala, nossa, mas eu não imaginava que você era afeminado, assim. Mas é assim, a gente é o... a consequência da... das porradas que a gente leva na vida, né? Da... Das moldadas que a gente leva na vida. Então foram muitas, foram, acho que muitas moldadas e na verdade não são moldes sadios, né? São violências que acabam mudando um pouco a nossa é, interação com a realidade, com as pessoas, a forma como você se porta. Então, acho que também aquilo foi me minando. E aí eu lembro muito dessa homofobia cotidiana. Na igreja mais disfarçada, mas ela existia, os grupos que não queriam interagir falavam olha ali, olha o que está que acontecendo ali. Né? E na, na escola ela era muito pesada. Assim. Né? Os meninos com muito apelido, com muita... É, com muita confusão. Cheguei a, a sofrer violência física algumas vezes, assim, era muito constrangedora, porque eu, eu, eu era incapaz de reagir, eu era incapaz de. Aquilo era muito violento para mim, eu me sentia assim, humilhado, muito humilhado.